Olá, eu sou o Anderson Reis e seja bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui nesse canal. E a aula de hoje é muito especial porque essa música é muito forte, é uma música que fez um sucesso tremendo em 1968 e ficou em segundo lugar no Festival da Canção, na mesma época que era muito comum os artistas se revelarem, e da MPP se revelaram nesse Festival da Canção. Se você conhece aí ou se de repente, se você viu na época é, que a música foi lançada, esse vídeo da canção, coloca aqui nos comentários para eu saber, que vai ser muito legal. Eu tô falando da canção para não dizer que não falei das flores, né? É uma canção que tem uma história muito forte, vale a pena a gente correr atrás disso, porque toda essa força que a música traz, é muito legal a gente entender isso e colocar no nosso jeito de tocar o ukulele, colocar na nossa prática, porque a música carrega uma história carrega um significado, e tocar a música com isso tudo, na mente, né? resgatando toda essa história, é legal, porque dá mais sentido, dá mais vontade de cantar. A música tem uma letra incrível, que convoca as massas, né? e ela é muito fácil para a gente aprender a tocar o plenê, tanto para tocar e cantar ao mesmo tempo. Por quê? A música tem apenas dois acordes. É uma canção que só tem dois acordes super fáceis. E é bom para treinar um acorde que é um pouquinho difícil no clulê, Segura aí que eu já vou te explicar que é acorde que é isso. Tá? E a letra nos ajuda, nos convoca. E ela tem um estilo meio assim, a canção, a melodia, que convoca a cantar. Porque ela é fácil. Né? O Geraldo Vandré que compôs essa música... É, ele tinha isso em mente, ele queria que ela fosse uma canção fácil, que tivesse um padrão facilmente reconhecível E essa música tem isso tudo e por isso que é uma música que vale muito a pena a gente tentar aprender a tocar e a cantar ao mesmo tempo Então vamos lá, chega de falazada, vamos para os acordes da canção, eu tenho certeza que você vai gostar e é muito fácil Então o primeiro acorde que a gente vai aprender é o acorde de Mi menor com a sétima a gente usa o dedo 2 na segunda casa, na terceira corda. E o dedo 3 na segunda casa, da primeira corda. né? segunda casa, primeira corda. Então esse é o Mi menor com a sétima. Deve soar assim, afinadinho. E o outro acorde a gente vai aproveitar que a gente está por aqui. Ó, e sobe o dedo 2, uma corda. Sobe o dedo 3, duas cordas. E coloca o dedo 4 aqui na segunda corda, na segunda casa. E a gente tem um Ré maior. E a canção já tem esses dois acordes, Mi menor e Ré maior, tá? Esses nomes são importantes, é, sabe? eles não negligencie Mi menor e Ré maior. O Ré maior é esse acorde aqui que você vai treinar com ele, você tem que colocar os dedos todos juntinhos, observa a postura da minha mão, né, eu tô fazendo esse, essa inclinação aqui para ficar mais fácil conseguir colocar todos bem perto atrás e todas as notas saírem bonitinho. E o Mi menor, beleza. A dificuldade do Mi menor é porque você tem uma corda aqui que está solta, então o seu dedo pode acabar encostando. Então observa isso. Então Mi menor e Ré maior para a gente tocar, para não dizer que não falei das flores. Agora vamos à batida. A gente vai usar uma batida que vai durar três tempos. E eu chamo essa batida de Guarani. Não só eu, mas várias pessoas. Mas essa batida é muito fácil também e ela vai ser isso aqui. Ó. Desce, desce, sobe, desce. Só isso. Então tá aqui na tela a batida. Desce, desce, sobe tá, desce. Feito isso, estudado bem essa batida, a gente vai fazê-la duas vezes em cada acorde, duas vezes no Ré e duas vezes no Mi menor. Então vai ficar Mi menor, Tá tá, tum, tá, tá, tá, tá, tá, e troca. Um, dois, e volta pro Mi menor. Vai pro Ré. Vai pro Mi menor de novo. Ótimo. Feito isso, né, estudou isso, conseguiu fazer a troca legal e trocar os acordes, agora vamos a música inteira, que é só isso mesmo, a música é simples. a música dura uns quatro minutos. Eu vou tocar os 4 minutos aqui, espero que você continue comigo e se inscreva no canal para você ter mais vídeos de ukulele, para você ter mais tutoriais, né? dá o seu like e vamos agora tocar a música inteira. Ah, se você quiser ter acesso a cifra dessa música, né? toda certinha, é, conferida os acordes, com os acordes, com a batida, vou deixar um link aqui no primeiro link da descrição, para você ir lá se inscrever e ver se faz sentido para você e aí você ter acesso à cifra dessa música e de várias outras que estão aqui no canal que eu estou disponibilizando. Então para a música canção inteira para não dizer que não falei das flores. <música> la la laia, la la laia, la la laia, la la laia, caminhando e cantando e se a canção, somos todos iguais, braços dados ou não nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção nem vamos embora, esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer vem Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos há fome em grandes plantações. Pelas ruas marchando, indecisos cornos. Ainda fazem da fazenda, flor seu mais forte refrão. E acreditam nas flores vencendo o canhão.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 Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhe ensinam a antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não. Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem, vamos embora de esperar, não é saber